Agora olha só o que as câmeras de um supermercado registraram em Barra Velha, no norte de Santa Catarina. Dois ladrões chegam, um deles de capacete rosa, rende ali uma pessoa na porta e entra. Lá dentro ele domina os clientes, enquanto o outro pega o dinheiro. Aí o dono do supermercado desarma o de capacete rosa e começa a lutar com ele. Funcionários e clientes ajudam a espancar o bandido. Gilmar Siqueira, de 39 anos, estava foragido e foi preso de novo, bem machucado. O outro ladrão conseguiu fugir, mas acabou preso também.